Pelo que a gente está vendo. Mas se ele ganhasse, seria algo assim incrível para os republicanos. Porque é um Estado predominantemente democrata, entende? Então, a que ponto nós chegamos aí no Texas de estar em dúvida hoje sobre essa questão eleitoral? É complicado, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, eleições 2020, meu amigo. Próxima terça-feira, haja coração aí você que está acompanhando o programa Negócio Fechado. Bom, vamos lá, deixa eu acionar aqui o nosso querido Rogério Tobias. Ô, Rogerão, chega pra cá, como é que você tá, meu queridão? Tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo tranquilo com você, meu querido? Bom dia, Freire, bom dia, Boston, todo mundo bem, tranquilo? Bom dia, os brasileiros aqui. Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos tu... juntos aí. Juntos e misturados, vamos que vamos, mais uma, mais uma quinta-feira. Como é que estão as coisas Aí em Belo Horizonte, meu querido, tá tudo bem? Tá tudo dentro dos conformes? Tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes, uma manhã nublada aqui, Ei. mais uma temperatura extremamente agradável e com a vitória do time mineiro, né? A vitória do América ontem, Entendi. sobre um time aí, né? Que ontem é, perdeu, né? Rapaz. E um ganha, um perde, então Entendi. o América, ninguém punha fé, né? só precisa de um empate aqui semana que vem no Mineirão, Ei, no estado do... do né? Coisa boa, hein? Eu, eu, nós Muito falamos feliz. ontem aqui no programa que as possibilidades eram grandes aí da, de vitória do, do América, né? Então, assim, o América foi lá, bateu o Corinthians, eu separei aqui para falar do, do, do esporte, ainda não falei, mas depois eu falo aqui no programa um pouquinho é, sobre... Eu tá? Depois eu comento aqui, viu, para sua alegria... Você que eu não sei, hora pende pro lado azul, hora pende pro lado verde. Não dá para saber muito bem para que lado você vai, mas tudo bem, não dá nada, viu? Vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho. O assunto de hoje, você que está acompanhando aí o nosso programa, inclusive você pode aí entrar em contato né, com o Rogério Tobias, conversar com ele, trocar uma ideia. Você que tem a sua empresa, você que está querendo aí algumas dicas. Então não perca essa oportunidade, faz um trabalho sensacional. Hoje nós vamos conversar aqui no programa Negócio Fechado, sobre comunicação de marketing, né? E vamos começar falando como as empresas devem tratar essa comunicação aí, neste novo cenário do mercado. Eu falava agora há pouco que nós estamos já nesse cenário de pandemia e também nós estamos prestes a uma... Como é que eu posso dizer aqui? Muito tem se falado de uma segunda onda de Covid-19. Se vai acontecer, eu não sei. Mas e aí, Rogério? Como resolver... Este pepino eu jogo para você. Eu sei que é um especialista, capricha aí. Essa questão da, da, do coronavírus, uhum. ela uma, uma coisa é certa, né? Além de tudo que, que aconteceu, ela fez as pessoas mudarem a cabeça. Né? Ela fez as pessoas verem o mundo de uma forma diferente. É, as pessoas agora tendem a, tendem a valorizar mais a ficarem de casa. Tendem a valorizar mais as coisas que efetivamente podem interferir na sua vida, e isso vai mudar a comunicação, isso já mudou bastante a comunicação. E as empresas é, vão precisar mudar a sua forma de comunicar. Então, promessas vãs, é, aquelas, aquelas propagandas que prometem mil coisas, as pessoas estão um pouco mais. É, um pouco mais. É, com um processo de dúvida, elas estão mais mais preocupadas em buscar coisas mais efetivas, coisas que efetivamente eh, podem interferir positivamente na sua vida. Então as pessoas estão um pouco mais eh, desconfiadas de da, daquilo que as empresas falam. Então as empresas agora precisam mudar o seu a sua o seu a sua forma, o seu conteúdo de comunicação e até mesmo a forma de atuarem nas mídias. Uhum tá vendo gente dicas para você que está acompanhando aí ó presta atenção nessas dicas que são muito importantes para você e pode fazer uma baita diferença no seu dia a dia e no seu business aí viu agora hoje por que que as empresas é, precisam ter aí um plano de comunicação como você está dizendo como a gente está falando aqui hoje é, no programa parece meio estranho um plano de comunicação não é só aí falar ou fazer as empresas ainda não estão acostumadas, muitas empresas, uhum. inclusive empresas grandes, viu Freire? É uma coisa impressionante, porque você pergunta para as empresas como é que está o plano de comunicação para os próximos anos, ela fala, hein? Que plano? <risos> Eu conheço o plano de administração, o plano de, de, de marketing, mas o plano de comunicação, a coisa está... Então o que, que acontece? Muitas empresas vão fazendo a comunicação à medida que tem uma promoção, à medida que surge uma novidade, uma data especial, mas elas precisam ter esse plano de comunicação, o que que significa isso? Precisa colocar no papel, ela precisa pensar como é que ela vai comunicar, ouvintes, no futuro. Então, nós temos aí que pensar pelo menos em dois, três anos e já ter ali uma, um, um dinheiro reservado precisa ter ali já um tipo de campanha, um tipo de imagem que ela quer passar para o público já bem definido. As empresas ainda têm andado muito à medida do, do vai da valsa, elas ainda estão fazendo as propagandas, elas ainda estão fazendo algumas comunicações com o seu mercado, achando que somente essa comunicação vai resolver. E ainda fazendo a comunicação, Freely. Do modo antigo, hum. quer dizer, quem fazia comunicação dois, três anos atrás, hoje já é diferente. Agora, você está falando aí de comunicação do modo antigo e tudo mais, né? É... Quais são as outras formas aí, meios de comunicação que podem ser utilizados, igual você está dizendo aí? E que forma antiga é essa? Explica um pouco melhor esse negócio para nós. Ah, sim. É porque antigamente, quer dizer, quando eu falo antigamente, hum. há poucos anos atrás... As empresas faziam ali uma promoção de vendas, faziam uma promessa de boa qualidade de atendimento, de qualidade de serviço, e o cliente ia lá e nem sempre encontrava. Então, o que, que acontecia muito e ainda acontece? Acontece uma, um, um, um desalinhamento, não é? uma desarmonia entre o que a empresa oferece e o que o cliente percebe efetivamente a hora que ele vai procurar ali, a hora da verdade, a hora que ele vai procurar a empresa. Então a promessa é uma, a realidade que o cliente encontra é outra. Né? Então as empresas precisam fazer esse alinhamento, essa harmonia, né? criar essa harmonia entre o que ela promete e o que ela faz. Isso já é uma coisa antiga, mas as empresas continuam ainda insistindo. Então comunicar não é só você utilizar as mídias, comunicar é você utilizar aquilo que, que você prometeu, é você ter é, um, um, um atendimento de alto padrão, é você associar. A, comunica, a empresa comunica quando ela sorri para o cliente, a empresa comunica quando a, a, a loja está aberta no horário que ela prometeu, quando, a empresa comunica quando efetivamente ela tem os produtos que ela ofereceu. Então, a comunicação não é só você utilizar as mídias que são maravilhosas e necessárias, Sim. mas é você também é, oferecer lá no ponto de venda ou dentro do seu site aquilo que você prometeu. Isso comunica também, positivamente ou negativamente. Então, as empresas estão precisando fazer um pouco mais dessa harmonização. Aí vai a dica para as empresas, então. Então, você dizendo isso, dá para afirmar que as... A... A comunicação, ela ajuda a fidelizar o cliente ou eu não posso afirmar isso? Ou não ajuda? Ah, com certeza. Ela ajuda muito, ajuda profundamente. Porque eu não estou, não conheço muito bem uma empresa, eu não fui lá, etc. Eu vejo uma comunicação pelo seu programa, eu vejo uma comunicação pelas outras mídias, pelo nosso jornal aí, negócio fechado. E empresa, aí o cliente fala, essa empresa eu não conhecia, eu vou lá. Ele vai lá e ele é encantado. e recebe um atendimento acima do esperado. Entendi. Ele tem uma série de, de vantagens, ele tem um atendimento é, que a gente chama de alto padrão. Ele enxerga um ambiente físico ou dentro da, da, da, do site da, da empresa, informações claras, informações é, que realmente ajudam o ajudam a tomar a decisão ele vai ficando feliz com a empresa. Esse, essa comunicação não pode parar. Ela, essa comunicação continua e ela vai tendo o apoio dentro do ponto de venda. O cliente vai, vai o quê? Vai abrindo o coração dele para essa empresa. Vai chegar um ponto que ele vai ter realmente um grau maior de fidelidade. Agora, essa, essa próxima, dentro dessa conversa que a gente está falando, eu acho que esse é um ponto bem interessante, e eu queria perguntar para você do tal do valor agregado. Eu ouço falar muito, muito isso em todos os, os nichos, todos os é, tudo quanto é empresa ou até mesmo a, a pessoa que trabalha para si próprio, presta serviço, sempre se fala do tal do valor agregado. E influência eu ouço falar também, mas ouço falar mais do valor agregado. Você podia explicar poderia explicar para a gente o que é o valor agregado e essa influência é, esse valor agregado, ele tem uma capacidade muito forte de fidelizar. Porque o, o cliente, é, ele vai buscar alguma coisa e ele sempre vai encontrar alguma coisa a mais do que ele esperava. É você surpreender o cliente com alguma coisa a mais que você tem no seu produto ou no seu serviço. Então você sempre tem alguma coisa que surpreende o cliente. Aquilo que nós falamos, que encanta o cliente. Esse valor agregado é quando eu vendo um carro e ofereço mais do que um carro. Eu ofereço um serviço de apoio. É quando eu ofereço é quando eu vendo uma camisa e, ofe, e ofereço algo mais. Ofereço para ele ali uma camisa passada. Então, quer dizer, esse valor agregado é alguma coisa a mais que satisfaz o cliente e que não entra no preço. Tá? Então, é alguma coisa que sobrepõe aquilo que eu proponho sobrepõe aquele básico que eu prometo. Então, as pessoas vão ficando, vão ficando encantadas. Elas vão sempre recebendo alguma coisa, sempre se surpreendendo. À medida que elas se surpreendem, elas vão, aquilo que eu comentei, elas vão é, se apaixonando pela empresa, elas vão assumindo a marca, elas vão vestindo a marca da empresa. Eu até vi ontem, numa empresa aí, os funcionários da empresa estão colocando o, o, o, a marca da empresa no braço. Né? de tanto que eles gostam da empresa. Isso pode acontecer internamente, uhum. mas pode acontecer externamente também. Né? Eu preciso que as pessoas é, se apaixonem pela minha empresa. Como é que está a sua comunicação? Né? Como é que está a comunicação é, pela mídia e a comunicação no ponto de venda? É, como é que está sendo feito para poder levar o cliente a ter essa, esse carinho com a empresa? Legal isso, viu, gente. Que legal, que bacana a gente poder entender isso. Agora, qual que é a relação da comunicação e os advogados da marca? Nós estamos falando aqui da, da, da empresa já ter até uma advogada aí da marca. Como é que funciona esse negócio? É, normalmente as grandes empresas e as empresas, mesmo as empresas pequenas, locais, lá da estrada, elas têm advogados da marca. O que, que significa isso? São pessoas que foram por tanto tempo bem atendidas que uh, a empresa fez tão bem, a comunicação é, via mídia e o cliente encontrou é, aquele, aquele valor agregado quando ele foi comprar o produto, que ele vai assumindo aquela empresa para ele. Ele vai acreditando, vai criando nele né, uma, uma credibilidade muito grande com a empresa. Até aí tudo bem, só que chega num ponto que ele acredita tanto na empresa que ele começa a ser um advogado da empresa. Quando ele vê alguém falando mal, não, não, não, não. Essa empresa, eu fui lá, eu acho que você deve voltar lá. Entendi. Né? É espetáculo isso. Quer dizer, a toda empresa deveria criar esses advogados. Entendi. Para criar advogados, você tem que atender bem, você tem que criar um valor agregado, você tem que se comunicar muito bem. E a comunicação mudou, então vamos mudar a comunicação, vamos continuar agregando valor aos nossos produtos, aos nossos serviços, e vamos criar esses advogados, que serão nossos defensores, né? Muito bom isso aí, viu? Eu aqui pensando em advogado, advogado, eu acho que você que está assistindo também pensou, como assim advogado da marca e tal? Vai contratar um advogado? Não, são os clientes que passam a advogar em causa da marca, né? Do, do, do business, né? Você já imaginou você, a sua empresa ter pessoas que a defendem? Nossa! Né? Quer dizer, eu tenho aqui uma empresa que eu comprei cinco carros nela. Os meus cinco carros que eu tive na vida sim, aí, sim, sei sim. lá, os carros, eu comprei na mesma empresa, fui atendido praticamente pelos mesmos uh, gerentes, com um nível superior de, de, de atendimento. Eu chegava a um ponto, que em sala de aula, até é perigoso, né? Eu falava, gente, ó, essa empresa, eu só estava. <risos> eu falava que, do que, de tudo que ela tinha de bom, o que ela tinha de ruim, eu falava, eu acho que ela deve melhorar. Eu comecei a. Advogar pela empresa, eu comecei a ser um grande torcedor da empresa, sim, sim, sim, né? Eu ia ser o advogado da empresa, imagina todas as empresas, imagina a sua empresa, nosso ouvinte, né? Ter uma, é, várias pessoas que advogam, que defendem a empresa, numa mesa de bar, numa, no shopping, ele fala, nossa, vai naquela empresa, lá é, é bom, lá é, é super tranquilo, lá você pode confiar, é. Que bacana, hein? Gostei demais disso aí. Agora, qual que é a relação, uh, uh, aliás, por que, que você fala sempre aqui no programa? Eu acho que você sempre bate nessa tecla falando que o marketing ele não envelhece. Mas você também falou aqui que não pode ficar na questão da comunicação, coisas antigas. O que, que você quer dizer com isso? É, exatamente essa questão da mudança, né? Nós temos hoje as gerações, né? A geração... É baby boomers, a geração X, a geração Y, a molecada que está chegando aí, que são a gente chama de millennials, né? e já vem uma nova turma, né? os seus filhos pequenininhos aí já vão chegar no mercado com novas perspectivas, com novos graus de exigência. Então a empresa, o marketing, se ele parar no tempo, ele não consegue acompanhar essas mudanças na cabeça do consumidor. Então a comunicação tem que mudar. O jeito de eu falar, se você pegar uma propaganda, qualquer ouvinte, uhum. pegar na propaganda aí de cinco anos atrás, vai ver que a propaganda de hoje tem que ser diferente. Aquilo que se fazia, aquela comunicação que você fazia 5, 10, 20 anos atrás, ela já não serve mais, ela já não convence mais o consumidor. Isso é verdade. O consumidor hoje está mais esperto, o consumidor hoje está mais é, crítico. E o consumidor hoje está é, fazendo mais troca de ideias entre pessoas, com, com as mídias sociais. Então, a propaganda ela tem que ser a comunicação da empresa como um todo, tem que ser aquilo que eu prometo, prometer de uma forma clara e objetiva e atender dentro do ponto de venda, aquilo que nós falamos no início, desse nosso bate-papo. O marketing é, se, se o marketing começar a envelhecer, a empresa tende a ir embora. Isso é muito importante, viu, gente? O mundo está sempre em evolução e a gente precisa acompanhar essa evolução, seria isso, né, Rogério? Exatamente. O marketing não consegue mais fazer as mesmas propostas de antes, o marketing está sempre mudando. A gente, quem trabalha com marketing, nunca vai poder parar de estudar, nunca vai poder parar de bater o seu papo, de, de, de conversar com os clientes, de ir para a linha de frente, ouvir as pessoas e mudar a estratégia, voltar na sua mesa de escritório e falar, gente, está mudando tudo, vamos repensar toda a nossa forma de atuação da empresa. Aquela velha história, a ah, minha empresa, eu ouço muito isso, a minha empresa, 20 anos atrás, ela funciona assim já há tanto tempo, para que mudar? Hum. É porque senão você não terá o um caminho de sucesso mais. A mudança é constante. Todo dia de manhã, quando eu abro a porta da empresa, eu preciso falar o seguinte, o que, que o cliente vai querer hoje? Olha, uma burdoada aí para você que está acompanhando o nosso programa, viu? O é... Rogerão, qual que é a, a frase dessa semana aí para a gente, a frase da semana uh, no, programa aqui, no programa de hoje, né? O que, que você separou aí pra gente? Daqui a pouquinho nós vamos falar do programa de amanhã também. Queria que você trouxesse aí o tema do programa de amanhã, marketing, né? Toda sexta-feira, meio-dia aqui ou às 12 p.m. aqui nos Estados Unidos e Isso. uma da tarde aí no Brasil. Lembrando que nesse domingo muda-se o horário de verão, né? Não, aqui nos Estados Unidos, então os relógios vão ser atrasados. Então meio-dia aqui vai ser duas horas lá no Brasil. Então, fica esperto aí, você que está no Brasil, de repente, assistindo a gente, já fica aí, já com isso na sua cabeça, porque domingão muda, viu, Rogério? Já muda o horário aí, foi bom você avisar, porque a gente já vai fazendo <risos> as adequações e já vai aquele negócio, porque tudo muda o tempo todo. É isso aí, tudo, tudo muda o tempo todo. E esse ano não tem horário de verão aí no Brasil, né? Então, seriam três horas de diferença, agora são só, só, duas, só duas horas de diferença. E essas três arrebentavam. Vai, pode mandar. O governo brasileiro realmente eliminou esse ano, mais uma vez, o horário de verão. E as pessoas estão aprovando essa, essa medida. Então, a, a frase de hoje é um pouco fora do nosso tema, mas tem a ver com a questão da gestão do empreendedor. Diz o seguinte: é do Peter Drucker, né, o pai da administração, o pai, né, todo esse que criou grandes coisas aí que a gente vê. Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Então, Nossa. tem que arriscar? Então, faça alguma coisa. O pior risco é o de ficar parado. E o marketing é aquilo que a gente falou aí, né? É a mudança constante, né? o marketing não pode envelhecer, a sua empresa não pode envelhecer. Eu preciso que a sua empresa, por mais é, antiga que ela seja, por mais diferente que seja o que você lida, cimento, atendimento a clientes, moda, qualquer negócio não pode envelhecer. Aquele negócio, tudo muda o tempo todo. Senhoras e senhores, professor Rogério Tobias aqui com a gente, consultor de empresas, professor universitário, palestrante, viaja o Brasil inteiro, uh, levando esse conhecimento e ajudando empresários e empresas a darem um novo visual, a saírem do buraco e pensar de uma forma diferente e fora da caixa e ter resultado, uh, ter resultados positivos nos seus negócios. É um prazer imenso ter você por aqui eu te agradeço demais mesmo. E vou estar ligado amanhã no programa também, viu? Tamo junto, Rogério! É uma honra aí ver, ter, ter você, nossos ouvintes, aí no programa com a gente amanhã. E eu só tenho que te agradecer por essa Tamo oportunidade. Junto. É bom falar sobre Marte, é bom conversar aí é com, com os nossos ouvintes. Tamo sempre juntos! É gostoso. Eu acho muito bom, é um tema muito bacana. E eu, eu tenho certeza absoluta, se as pessoas que acompanham tomarem nota do que está sendo dito aqui no programa, tenho certeza que a empresa delas já estaria num outro patamar é, sem dúvida nenhuma, são dicas importantíssimas e não importa se você tem uma empresa bilionária ou se você está começando, Todos, todas essas dicas elas cabem no seu padrão de comércio, de business, né? então vale a pena, dá para ser aplicado, não é um negócio de outro mundo, porque o nosso interesse também é atingir você que está aí assistindo a gente né? e você consegue com essas dicas aí do professor que é fera demais nesse assunto. Tamo junto meu querido, Ó, uma excelente semana aí para você, viu? final de semana aliás, Tamo junto mesmo, hein? Para você e todos os nossos ouvintes, um super abraço, obrigado. Ô, gente, o negócio é isso. Eu vou encerrando aqui também o nosso programa. Agradeço você demais pelo carinho, pela sintonia. Eu vou só fazer o seguinte que eu falei que eu iria fazer e não fiz. É, eu vou só trazer aqui os resultados do futebol né, de ontem. Um minutinho, eu consigo trazer aqui os resultados de ontem do futebol para você, para a gente poder encerrar aqui. A Andréia tá dizendo sempre aprendendo e atualizando com o Rogério Tobias. Que legal, Andréia. Obrigado.